Mas o que é isso? Felipe Neto saindo do armário? Primeiro, eu peço que vocês retirem as crianças da sala, porque o nível desse vídeo vai ser bem baixo, não é mesmo? Agora, a gente tem que entender todo o contexto. Primeiro, o dia começa com este post do Felipe Neto, de bonecos de Judas, que é uma tradição aqui no Brasil, serem malhados. Só que dessa vez, não são bonecos com a foto do Bolsonaro, onde a esquerda aplaudia. Vemos aqui, hum, quem está nessa foto, quem está nesse vídeo? É o próprio Felipe Neto, junto com outras personalidades aí da esquerda, certo? Aqui um porco, barroso, um PT com cara de bandido, e aí vem a grande né, sacada do Felipe Neto. A cidade de Juiz de Fora acordou com isso. Prestem bastante atenção nos corpos, no que isso sugere, até quando. Ele aparentemente não faz ideia, certo, da nossa tradição de malhar bonecos de Judas nessa época de Páscoa. Mas o que a gente precisa ter em mente aqui, antes de falar deste post aqui dele cheio de palavrões saindo do armário? Que o objetivo da esquerda é bem claro completamente destruir a direita. Será que a gente pode chamar de direita? Mais o bolsonarismo, que é a única coisa que temos no nosso Brasil. E aí, claro, eles precisam de uma justificativa, de uma narrativa, de que somos seres odiosos, racistas, nazistas, machistas, terroristas e, claro, homofóbicos, não é mesmo? Então, ele faz um post o seguinte. Já, eu peço que tirem as crianças da sala, o YouTube vai me desmonetizar, mas eu preciso falar exatamente para você entender o contexto. Ele escreveu em seu tweet. Já engoli muita porra calado. Hum, hum ok, né? Já aguentei cada caralho da vida, na vida. Muita bolada nas costas. Muita paulada por trás. Já me machucaram muito por dentro. Mas eu continuo forte. O que, que ele está fazendo aqui? São várias insinuações homossexuais. <risos> Ai meu Deus. Nossa, Felipe Neto saiu do armário, não é mesmo? E aí você sabe como funciona a nossa maravilhosa direita, não é mesmo? Ninguém se aguenta. E a cada três posts que eu estou vendo no meu Twitter agora, um é sobre esse comentário do Felipe Neto aqui eu vou trazer alguns para vocês Então, uns pouquinhos um pouquinhos assim selecionei em dois minutos fica bolado não só quem coloca o rabo na reta sabe que a madeira enverga mas não quebra força campeão outro aqui lá ele Felipe Neto tá estranho todos postando a mesma coisa Felipe Neto assumiu sua homossexualidade o jurídico não me deixou comentar. Felipe Neto faz declaração polêmica e surpreende fãs. Ou não. Partido Liberal aqui, né? Que não é o oficial, não sei. Momento confessional do Felipe Neto. O cara é sincero quando quer. Tantos outros. É assim. Quando a pessoa é engraçada, bem-humorada e tal, seria um tweet bom. Mas já tá aparecendo uns 50 tons de Felipe Neto e tal. Felipe Neto não sei o quê e todos postando o mesmo post do Felipe Neto força Felipe Neto não deixe que ninguém goze na sua cara da sua cara beleza Qual que é o objetivo aqui porque ele faz essa provocação ele é burro ele é imbecil ele tá saindo do armário não é para colocar a narrativa de que a direita é odiosa homofóbica e que nós que ficamos lá falando, ai oh, meu Deus, Felipe Neto, né? estão chamando o deputado de Chupetinha, Nicolas de Chupetinha, estão sendo homofóbicos, homofóbicos do bem. Ele faz essa mesma provocação para que a direita seja homofóbica também. E assim, se tudo se justifica, e toda a perseguição e todo o cálice da direita se justifica. Precisa ser um gênio para perceber isso, mas as pessoas não se aguentam precisam compartilhar, precisam fazer sua piadinha sem graça sobre o Nelipe Feto, e ele sabe. Ele tá nessas redes sociais aqui desde o início delas. Ele sabe muito bem como num sábado, eu aposto que é um sábado super infeliz, porque a pessoa não tem família para estar junto. Pode ter dezenas de milhões de seguidores, mas se ela, a única preocupação dela é atrair uma é provocar a direita, é provocar o ódio da direita, é porque ela vive uma vida incrivelmente infeliz. O mesmo fala sobre isso, sobre tomar tarja preta, sobre ser né, infeliz e tudo mais, sobre sofrer depressão crônica. E por que será, não é mesmo? Mas, e aí, a gente volta para esse post de, dos bonecos de Judas sendo malhados, tá? E aí, ele escreve assim: Eu não sou político. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Tá, você não é um deputado, não é um senador, mas você ser político não significa que você tem um cargo político. Se você fala de política, se você está intrometido nesse meio, e principalmente quando você vira o garoto da Unesco do governo do Lula, você ganha um cargo ali que pode não ser um cargo remunerado, mas envolve viagens para falar na Unesco, de que as mídias têm que ser censuradas, que precisamos de uma constituição para a internet, como se houvesse uma diferença aí da vida real para a internet, as leis são completamente diferentes aqui. Ele está, claro, sendo um político. E se você é um político e compra briga com todo o outro lado do, da política, <risos> ah, meu querido, você espera o quê? Que te dêem abraço? Não sou do STF, diz ele. Não tenho aparato estatal de segurança. Ah, claro, novamente colocando a ideia de que ele está super em perigo. Pode ser que você não tenha aparato estatal de segurança. Mas você vive num mega condomínio de luxo, onde você tem a portaria para os funcionários que te servem e uma portaria para o seu carro de luxo. Você tem ali carro blindado, você tem quantas seguranças você quiser contratar, você anda ali de jatinho, se quiser, para onde for. Então, pode ser que você não tenha segurança estatal, né? Mas segurança não lhe falta, obviamente. A Polícia Federal não cuida da minha integridade física? Os caras me colocam numa importância máxima que eu nunca quis ter. Ali, claro, se fazendo de vítima. Ah, eu nunca quis ter, eu só provoco a direita todo santo dia, inclusive numa, num sábado de um final de Páscoa. Mas não, por que será que colocaram ele ali como um boneco de Judas a ser malhado, não é mesmo? E aí, é claro, a esquerda, ela vive disso, ela vive desse vitimismo. E é claro, quando a direita tenta fazer o mesmo, quando a gente tenta falar Ah, estão sendo homofóbicos contra um deputado que é hétero, não cola muito bem. Mas a esquerda é especialista nisso. E aí vejam aqui, né, a Maria do Corsário no seu twist. basta de violência. Quem cita crimes e violência contra qualquer pessoa é criminoso. Ué, quando era o Bolsonaro, olha, ela nem deixa ninguém comentar aqui, não é mesmo? Mas quando era o Bolsonaro chutando a cabeça dele, ou o próprio Bolsonaro sendo malhado, não é, como o boneco de Judas, aí era liberdade de expressão, aí era arte, como eles falaram. Mas agora, né, fazer um boneco de Judas, colocar a foto do Felipe Neto, é violência, é crime agora. Solidariedade à Margarida, que eu não faço ideia de quem é, Felipe Neto por ataques contra si em juiz de fora. Cada atentado que está acontecendo é culpa deste ódio disseminado. Percebem aqui a narrativa? Percebem que o único objetivo, novamente, é perseguir a direita, que cai sempre como um patinho. Parece que as pessoas querem provocar, velho. Parece que assim, o Felipe Neto faz qualquer coisa, Ah, meu Deus, vamos zoar ele, vamos fazer piadinhas. Né? e aí quando é conosco vem o um vitimismo que não vai colar com a gente, sabe por quê? Porque a direita não tem esse nível, pode vir o jornalista que for, ou o deputado lá, deputegue lá, que é homossexual e fica falando, eu sofri na minha infância eu, fui, eu sofri homofobia na minha infância, eles não têm, não sei o quê Tá legal, quantas pessoas vão se importar com isso? Absolutamente ninguém. Mas é só eles receberem uma provocaçãozinha, é só eles atiçarem, que saiam milhares de pessoas fazendo o mesmo post, ou mesmo, para conseguir um pouquinho de like. Então a gente tem que ser um pouquinho mais inteligente. Não, Felipe Neto não saiu do armário. O que ele está fazendo é o que ele sabe fazer de melhor, que é conseguir incriminar essa direita, que precisa ser um pouquinho mais esperta do que isso, certo? Eu quero saber a opinião de vocês, apoiem a nossa oitava rifa e concorra mil reais no Pix e até a próxima. Tchau, tchau.